Algumas já não verbalizam, já não falam, mas comunicam-se sempre de alguma forma. Com, com, com um gesto, com um olhar, com a lágrima que escorre, com a mão que agarra e não solta. Por isso estas pessoas estão vivas, estão a sentir e merecem. Porque não é justo. Uma vida inteira a vivermos e de repente na hora que eu considero ser a hora mais importante da nossa vida, nós estamos ali num canto. estou aqui, estou com vida, estou consciente que estou aqui e que vou partir para um sítio que eu não conheço, que eu tenho medo e eu estou sozinha. Isto não é justo e nós achamos que isto não é justo e por isso nós queremos estar com, nesta hora com estas pessoas. Música não deve ser só em palco, deve vir ao encontro das pessoas, pessoas em fim de vida, pessoas que lidam com, com esta dor maior que é, que é a morte próxima. Uh, também eram merecedoras de, de receber a arte, de receber o som, de, de receber a nossa presença. Nós não vamos falar de morte, nós vamos falar de vida e estas pessoas estão de vida. E estas pessoas, posso ser eu amanhã e pode ser tu amanhã. Não é justo nós terminarmos este ciclo abandonados e, e desprezados e já não interessa e já não precisamos de ir a ti. Este é um projeto de vida onde importa que até o último suspiro dessa pessoa, essa pessoa esteja consciente de que está viva, nós também, nós bebemos de si e eles bebem de nós. 99,9% das vezes nós eh, vamos muito mais cheios do que aquilo que deixamos. E sentir que as pessoas vibram, comigo, como eu vibro com eles, enquanto estou a tocar a minha viola, enquanto estou a, a tocar os outros instrumentos que nós levamos, é sempre uma emoção forte e grande, muito, muito mais forte que tocar numa sala de concertos com milhões de pessoas. Em cuidados paliativos nós somos apologistas da comunicação clara e eficaz e da expressão de emoções, sempre que que isso seja faça sentido e ajude também a aliviar o sofrimento, porque às vezes expressar emoções também é uma forma de aliviarmos o sofrimento, sobretudo o sofrimento psicológico e existencial, que é tão difícil de atingirmos e tão difícil de tratarmos e para o qual não existem medicamentos nem fórmulas, propriamente uh, científicas. Nós sentimos que eles conseguem chegar, muitas vezes é um onde nós não conseguimos chegar. O caso do meu marido, estar na cama, não ter mais nada, é, é um bocado duro. Uh, eu estar a, a vê-lo, a sofrer, a ver como ele está, também é muito complicado. E então, uh, elas vindo, uh, conversamos, uh, que, acabo por cantar com elas, e fico muito tranquila. Era um passarinho Queria voar. Já tivemos uma uma doente por exemplo que uma vez começou a cantar com os músicos da Sampa espontaneamente sem ninguém lhe ter pedido e era uma doente que já já não já tinha muitos períodos de confusão que às vezes era difícil de comunicar com ela mas ela conseguiu interagir com eles de forma totalmente espontânea um, e foi foi muito bonito de, de ver lá está eles conseguiram chegar até ela de maneira que nós não conseguimos o senhor Vitor é eu... um era uma pessoa muito especial, porque, de facto, ele descobre uma arte depois de saber que a sua vida estava por pouco tempo. E ele resolve dedicar-se à fotografia, coisa que nunca que nunca esteve próximo, nunca lhe disse nada. E ele começa a fotografar, e quando nós chegamos cá e percebemos que ele vem aqui e tira fotografias extraordinárias, com um bom equipamento, e fotografa tudo o que é vida que está à volta dele, ele tem fotos lindíssimas de pássaros que pousam numa árvore que estava junto de duas janelas do quarto dele. E então é extraordinário como é que uma pessoa destas que está nos seus últimos dias e, e consegue captar tanta vida. E isto é uma lição. E hoje vínhamos muito felizes e contentes de trazer as fotos dele em molduras e partilhar e oferecer-lhe porque ele tinha impresso uma fotografia dele e nós tínhamos visto, estava ali uma fotocópia, uma coisa assim, meio pobre, e nós não, ele merece ter as suas fotos de uma forma mais bonita. E vínhamos e, e pronto, e apanhámos o choque, eu fui direto ao quarto dele e, e estava lá outra pessoa. O primeiro sentimento que tive tipo foi, vim demais, mas pronto, é assim. <risos> Bom dia, Bom dia, eu sou... Bom dia eu sou a Rebeca. A música traz a cura, essa alegria. Quando esse grupo foi lá no... em Alcobaça, que eu ouvi de eu manhã e falei, gente, tem alguém afinando uma viola. Ou será que eu morri e estou escutando já os anjinhos aqui me chamando. Depois disso, a gente começou a fazer... Se encontrar, eles vão no hospital. Eu, por um acaso, outro dia estava lá também. É um, espet... é um espetáculo. É ajudar o próximo também. Eu acho que é uma força que eles estão me dando de me tirar daqui um pouco desse ostracismo. Os cuidados paliativos, é... apesar que as pessoas pensam que é para o fim da vida, não. É para dar qualidade de vida para quem precisa. Não é só a oncologia, é outras... são outras doenças, né? e que as pessoas têm que parar de ter o medo de achar que é morte. Eu entrei no hospital com 38 quilos, com, com Covid. Eu, eu sabia que eu, eu falo assim, eu vou morrer essa semana. E foi os paliativos que agiram rápido, me mandaram para Alcobaça. Eu, com 38 quilos, me recuperei lá em 27 dias.